Sério, ele tá meio tá, tá, tá, tá voando na cama, vale isso? Como é? Meu Jesus, gente, cheiro de um que você quer um caralho Não tá curtindo hein? Ó, oh. não vai deixar essa passar. Ela vai vir a danse, que Olha aí, tio. Rapaziada, ó, levitação, hein? Só aqui no canal do Caverninha, É essas mágicas, hein? Vamos se ligar. aí rapaziada, Caverna, estamos de volta com mais um episódio de Far Cry 5 na caverna. E o que que acontece? O pai está nada mais nada menos que procurando por toda a parte pelo caverninha, rapaziada. O negócio vai começar a ficar sinistrão agora. Vamos se preparar, vamos pegar a escopeta e vamos equipar o nosso personagem. Beleza, rapaziada, já estamos com a escopreta na mão aqui, mas vamos começar melhor. Vamos ver somente o que tem de arminha aqui Bom, antes mesmo. Ô tiozinho, tô falando com os cavernistas aqui, hein, pelo amor de Deus. Antes mesmo de equipar as armitas, vamos simplesmente dar uma olhada aqui nos nossos poderes especiais. Rapaziada, é, o Cabernet tem 18 pontos que não gastou ainda. Porque o Cabernet curte jogar no hard, tio. Agora simplesmente vamos dar uma olhada aqui no que a gente pode equipar e melhorar. Sim. Ó, começando por esse aqui, hein. Ó, adicione uma terceira arma de qualquer tipo na sua roda de armas. Esse é, é, é o melhor, tio. Ó, a gente pode carregar uma escopeta, uma metralhada. E a. Oi. Vamos jogar sério, pelo amor de Deus! Tem altas habilidades ali, mas o melhor é sempre ter munição e sempre ter armas. E o que, que acontece, rapaziada? A gente pode carregar mais munição e o Caverninha gosta disso. Sobrou só uma vai ficar para a próxima. Mas compramos um dos dois melhores aqui, hein? Rapaziada, agora simplesmente o Caverninha pode colocar uma segunda arma aqui no Slot 2. Vamos vamo arrumar isso aqui rapidão. Beleza, rapaziada. Começando com a escopeta. Slot 1, um, escopeta. Metralhelson slot 2, Vap. Pois é, o Cavaleiro vai pegar essa pistolinha aqui, ó. Vap. Já estamos prontos para a batalha. Temos a escopeta. É temos a metralhadora e temos a Arminha do mãe, Vap. Vamos começar pela missão Aqui, gatinha. Ah, a gatinha de estimação da senhora Mabel. Chuchu, saiu para caçar fanáticos, encontre Chuchu e a guia de volta até a senhora Marble. Uau! Rapaziada, a gente vai <risos> diante do meio da guerra, eu vou ter que achar Chuchu. Oh, Chuchu é nada, mais, nada menos que uma pantera, hein? <risos> Ai. Diretamente aqui, 1500 metros, O cabelinha já pula cerca aqui, ó. ó já está escorregando. Ó, Vamos ter que atravessar o riachinho do amor aqui, a cabelinha... é. Oh, rapaziada, ó, oh, pra quem não conhece a Benson, ó oh, Você entra na agulha aqui, ó, oh, tá gelado, hein, cuidado Vamos entrar devagar Ó, oh, o oh, que essa água de Benson faz, tá vendo as estrelinhas? Ó, oh, passa hein, você passa nessa fumaça grega verde ali, ó oh. Altamente chapado, tô chapado até agora Rapaziada, rapaziada tá, tá meio longe, hein, tá assim ah, é, Rapaziada, estamos altamente chegando aqui O Cabernet achou um carro muito louco, profissional de rally Vamos se ligar, hein, ó, oh, vai. É... é atalho, João oh meu Deus Ai, tô bem. Eu tô bem. Estamos salvos, cortamos um caminho. Isso é o mais importante. O que que acontece? Rapaziada, estamos a mais. Ô oh, meu... tem inimigo aqui, hein? Vai lá e vê. Pra Como que. Ah! Rapaziada, vocês. Oh! Vamos de boa aqui no meio da floresta, hein? Beleza, 100 metrinhos da missão. Ó, ó. Vamos explorar o caminho aqui com a arminha, que o cara vai um pouquinho mais rápido e ágil. Rápido! Tranquilo. Primeira impressão. Rapaziada, tá rolando os matadouros aqui, hein. Ô, oh, meu, Taurus. Beleza, a gazinha Ó, oh, tá rolando umas polenta, velho, aqui. Ô, oh, meu, já peguei, coloquei no bolso, tio. É nóis. Ó, oh, tá rolando a tiazinha do mal aqui, hein. aí, tiazinha. Como é que ele é eu... não, não, não. Ô, meu Deus, a gente vai ter que pegar da ração pra ela? Como é que... É ração grega, tio. É sim. Beleza. 200 metros da próxima ração. Oh, meu Deus. O Cabernet vai, vai cansar sim, hein? Beleza, tranquilo. Ó, oh, ó. Vamos um por um. Descendo de boa aqui. Já corta nessa selva-mata atlântica grega aqui. Ô, oh, meu, o cara vai precisar de correr, hein? Se inscreve aí, tio. Tranquilo. Pap. Rapaziada, estamos a 100 metros de distância do local. Já tá rolando altas. Como que é o negócio? Corrige! Oh, ó. Altas. Prisas desse bichinho de estimação da tiazinha, hein? Oh, meu Deus, é o um predador, tio É impossível que seja só um tigre isso Beleza, estamos no caminho certo aqui Ó, oh, não sei se esse cara é do bem ou do mal Vamos trocar ideia com ele, estou com a aqui Vamos ver, ó oh. E aí, Sai é de boa? Vamos ver Rapaziada, ó oh. Rucamboles <risos> para começar, tio, ó oh. Tipo snake aqui, só de snake, ó Ó, ó, ó mas Ai, é só mesmo assim, beleza é Rapaziada, tá, oh, tá, tá comendo pouco hein? Oh! Ele, ele achou eu, tio? Achou por trás? Corre, tio! O quê? É, é, Pera, tirar, de você, tá, você tá no de loca, hein? Olha o Zoi, aqui como cai, Beleza, já caiu o Zoi, Ó, já dá um beijinho nele que pega logo os que tava no bolso dele. É, Rapaziada, é, tem mais loca aqui, hein? Olha é, oh, é o que? aqui, aí. ó! Procurando... O quê? Dá carrinho? Oh, meu Deus, aí já cai! hein? Rapaziada, tô calma, hein? Para é, tá aí, parei. aí. Rapaziada, tá começando a ficar de os caras aí? O cavernista um pouco mais apreensivo, mas vamos acalmar, o, acalmar os nervos aí e ir em direção... Onde é que é bem o que tinha aqui, tio? Lá em Sorocaba. Rapaziada, no canto superior ali dá pra ver que tá escrito aqui, gatinha. Equipe os petiscos da chuchu na roda de armas um jogo. e o jogue. O que que acontece? Oh, meu Deus, vai ter que equipar esse chuchu grego aqui, hein? É verdade, é. Rapaziada, o que que acontece? Eu acho que pegamos o um petisco grego aqui. Oh! Vale isso! Claro que vale, tio! Onde, tio? Claro que é É Tamo com as carnitas aqui, hein? Ó, oh, ó. Oh, oh! Eu senti um cheiro, tio. Beleza, tio. Tá, tá de boa aqui. Eu também tava de peito, porque ele, ele já tá ligado, tio. Os cara cai! Ó. Oh. Cai, tio. Cai, pelo amor de Deus, hein, Ai! Rapaziada. Ó, ó. Ó, um tigre, tio. Cassio. Matador de onça, hein? Ó, ó. Bica. Beleza. Tio. uma tomar menos, tio. Ó, já pega logo os 15 do bolso desse lock. Pazera, vou tacar as carnitas aqui, ó, escuta. Desgraçado. O quê? Ô, oh, meu, é nóis, tio, já tá aqui com nós. É, é nóis, é só, só mandar... O quê? Ó, zóio para você, zóio para você. Ô, bacada, tio. Pazera, ele precisa ter cabeça prova de bala mesmo, hein, tio. Ô, vai por aí. Beleza. Pazera, vai lá, tigrão, vai lá, vai lá. Pega lá, carninha. Pazera, acho que eu tô tá aqui no rio, hein. Oh meu Deus, não mata o tiozinho não, pelo amor de Deus, hein? Ó, ó, ó o Loki aqui, ó. Oh. Um aí pra um pra cada, tio. Vamos um aí pra cada aqui. Beleza. Rapaziada, já estamos a caminho. Como é que é negócio? Temporada de caça. O portão do Éden. Tem um novo inimigo, os Pumas. Essas feras são abjetas. O que, que é isso? O oh, Whisky bro. Tem atacado algum dos adorados servos do pai. Então, se virem alguma puma, atirem para matar. O que, tio? Os caras querem matar a puma, mas o caverninha. O quê? Pera aí, Vem cá, vem. Vem vem pegar o docinho. Não vem? Ó, ó. Ela vem, tio. Ela vem. Tá vindo em direção ao caverninha. O que que acontece? Temos que atravessar a ponte aqui, tio. Ó, oh, ó. Oh, vai jogando a carninha para ela. Ela vem, tio. O caverninha tem carne para dar e beber, que é churrascolândia. É oh, o quê? Ô, Deus. vem cá, Puminha. Rapaziada, ela tá lá pra trás, hein? Onde é que tá a Puma, amor? Ô, Pumita! Rapaziada, não quer pegar carne no caverninho, não, hein? Pelo amor de Deus. Vamos, oh, Mas Ela é de boa, hein? É de boa. Parece um gatinho de estimação mesmo, hein? Ó. Ó, comendo de boa a carnita. Acabei vai ter que tacar uma a cada 10 metros, tio. O bichinho é comilão. É a verdade. Beleza. A única forma de chegarmos lá vai ser seguir assim essa trilha do amor. Ó, mas tem carnita infinito. Vem, tiazinha, vem. Rápido! Oh, nossa. <risos> <risos> Vamos ligar o bicho tá no veneno, hein? Acabou a carne e o caverninha, hein? Beleza. Oh. Rapaziada, ah, os caras cara de que querem trocar um ideia com o um caverninha agora? De se você me permite, me vou mostrar a para pros caras aqui, de ó. É dois, ó. Ô, meu, eu vou trocar ideia de escopeta, hein, tio? Ô, meu, ô, ô, ei, Ó, o bicudinho aqui, ó, o O que? meu Deus, rapaziada, eles são invadindo todo o boteco, hein? Isso, puma. Isso! só Loki! Rapaziada. Ó, ó. Ainda pego os cinquentão desse Loki. Rapaziada, tem cara sem assim telhado, hein? Vale isso? Ó, ó. Ah, meu Deus, aí! Olha aí, pescocinho, aí o sangue! Ué, tem um Loki aqui? Ó, tá de boa, tio? Beleza? Ó, ó o tapinha, ó. Rapaz, se ligou, né? É, ó. Dois gerb do tigrinho do caverninho aqui. É dois gerb, tio. Suficiente para deitar qualquer otário no chão. Rapaziada, parece que demos conta do recado. Vamos simplesmente pegar os seis conto aqui que o, o seu Manuel esqueceu de pagar aquela, aquela birita nossa, E Vamos se ligar. Beleza, ó, ó. Tem o Joilson aqui, que deu mais dez pra nós. E o Crebin que também tava dando seis reais para o Caverninha, que ele tomou aquela pitula e não pagou. Eu quero a minha criança! Atraia a Chuchu dentro do cercado grego, Oh, meu Deus. tem que ter carninha aqui, ela vem, ó. Ó, ó. ó Pera aí, tio. É carninha, não Caverninha. Ó, abre a portinha aqui, hein? Cheguei, Chuchu. Rapaz, eu tenho que tocar a carninha aqui dentro, tio. Entra aí, Chuchu. Aí. De boa, tio. Fecha a portinha agora, tem que fechar a portinha. Ó, já era, ficou balão. Não vou sua jaula mal do por causa da ó, ó. Tiazinha já tá esperando aqui o caverninha. Ó, rapaziada, O cara acabou dormindo no local, hein? Dormiu no local. Rapaziada, rola uns ursos aqui, não. Fique temível, porque o Caverinha tá ligado e vai abrir o cofrinho da tiazinha aqui É só pra conferir que tudo tá em ordem A manutenção do cofre, o não vai pegar nada não, tio só Vai só vai abrir Beleza, abrimos aqui ah, Rapaziada, o que que acontece? Não tem a nota fiscal desse dinheiro O vai acabar levando pra polícia ali Pra eles conferirem esse dinheiro e a origem dele Mais ou menos isso O que que acontece? Cadê a tiazinha, tio? Ô oh, meu Deus rapaziada, eu tô escutando ela falar aqui, ó Ela tá lá fora, tio Ó, ó, ó, vamos trocar ideia com ela. Ela curtiu, hein? Mentira! Gentezinha, tá de boa. Tem como trocar ideia? Nada mal para alguém que suspeitei ser de origem italiana. Como é que é o negócio? Sinceramente, achei que não te veria de novo. Pensei que tivesse a cabeça meio fraquinha, mas você mostrou que me enganei. Oh merda. Por que, que você é? não fica com aquela gata maldita? Gostei de não ter que ficar dando comida, água é, e atenção para ver, então. ela nos últimos dias. Posso levar? Pronto, já pode ir, até mais. Rapaziada, é, a não é forgada, hein, tio? O quê? Ó, ó. Já tava bebendo! A Tiazinha apareceu dançando. Rapaziada, é, vale dancinha assim, do nada. Quem trilha o caminho faz isso por escuro Oh meu Deus, e aí virou é fumaça dentro do meu olho? Isso? Esses peregrinos. Buscam salvação. Como é que é o negócio? Não tio? Não interfira terceira com eles de novo. Rapaziada, isso é uma ameaça, hein? Não, eu quero boba. Quer dizer, tá ameaçando o caverninho. O caverninho não tá curtindo. Vai aparecer de novo com essas penas rosadas aí, verde, brilhando na minha cara. Eu vou escopetar ela. Vou. Sim, você foi abençoado. Oh, meu Deus, tô abençoado. Vale. O quê? Essa é a benção? Oh, mas... Ei, tio, tá de boa? Essa é a benção? Oh, ele tá brabo, hein? O que Virou? Oh, virou bichinho? É ah, bichinho? Cadê ah, o bichinho? É, uh! Beleza, rapaziada. O caverninho acabou de tirar um pedaço de, de corim dele aqui. Rapaziada, você pode vender peles de animais e tudo mais, mas vamos, vá. Rapaziada, o Caverninha se ligou, nada mais, nada menos, em treta das fortes, tio, me isso parece. É um... Como é? Isso aí, isso aí, isso aí. Rapaziada, ó, ó tá rolando essa treta do Dr. Charles aqui. Dr. Charles, vamos se ligar esse Dr. Charles aqui, já vou marcar aqui. O Caverninha vai simplesmente pegar o seu helicóptero de estimação e sair voando para a área. Vá. Rapaziada, olha, olha aí. Tio desapareceu do nada, tio. Estou com o morro na mira. Como que é o negócio? Vamos trocar ideia com ela. Vamos trocar ideia O quê? Rapaziada, fumaça? <risos> que bom que você veio. Como é que é o negócio, tio? <risos> Rapaziada, vale o verde na cara assim. Ela tá, ela, tá, ela tá jogando sujo, gente. tio. O cabelo não tá curtindo não, hein? Ah! Será que não entende o que estamos tentando construir? Simplesmente não se importa Eu só vejo você correndo Pra lá e pra cá, exercendo sua força Naqueles que não querem causar mal algum Eles estão em paz aqui Eles querem Estar aqui Olha, é um local legal, hein Sei que tem suas dúvidas Mas só há um fim Para essa história Rapaziada, vai pegar na mãozinha Nada que fizer pode mudar isso Seus amigos lá fora são controlados pelo medo. Eles não entendem. Mas eles sim. Você verá. Oh, tiozinho, oh, você tá de é boa aí, tá. tio. Daquele naipe. Ó, esse não volta lá pra casa, tio. Vamos. Tá tudo bem. Ó, oh, tem até tatuagem no braço nova, hein. Ô, oh, meu, tá fashion mesmo, Eu Vou voltar pra lá, tio. O negócio tá louco. Eu, não quero. Ah, Rapaziada Você está aqui para me levar de volta Tudo bem Ela sabe Todos sabem Você acha que está fazendo a coisa certa Que preciso ser resgatado Claro Joe. Mas não preciso Cara não quer voltar não Joe? Não quero voltar Oh meu Deus vem com nós tio sai desse barquinho velho Olha aí, o Três borboletas, um flor Oh, meu Deus, vale isso? Você já já parou e avaliou o que a sua vida se tornou? Digo, o que você fez com ela? Sabe? Treinamento, do Van Damme. É, Dizem que podemos ser o que quisermos, certo? Um, é, um cantor famoso, uma celebridade, uma estrela de cinema. Que todos teremos sucesso. Mas não. Isso não. Isso não é verdade. Nós vivemos vidas mundanas, fazendo o que todo mundo faz. Dia após dia. Todos acham que tem livre-arbítrio. Mas pare e pense. Quando foi a última vez que fez algo que não foi solicitado? Exigido. Olha, o cara tá falando bem. Nós não vivemos as nossas vidas. Vivemos as deles. E achamos que temos livre-arbítrio. Mas isso é mentira. É uma ilusão. Ah, cara. Cansei disso. Cansei de ser o sim senhor. Cansei de ser um garoto de recados, cansei de ser o um coletor de lixo. Ah, pra mim chega. Fazer o esse não volta mais. Porque se isso é a vida real, então qual é o propósito? Esse lugar me deu a chance de eu me tornar algo que eu pensei que jamais seria. Você tá vendo da fumaça, tio. Tá queimando. Feliz. Rapaziada, vamos tirar esse tiozinho da fumaça, pelo amor de Deus. Tá queimando, tio. Fumaça verde. Olha a carinha dele. Ó. Olha pra nós aqui. Vamos? Então, vamos seguir ele. Vamos ver o que, que ele tem a mais pra mostrar pra nós. E no fim, recruta, não é só isso o que importa mesmo. Ser feliz, fazer tá valendo hein? ó. Vamos ver essa balada, rapaziada. O cabrinha vai, vai ver os dois lados. Beleza, vai ver o lado, o lado nosso e o lado do pai. Eu vou te pegar na mãozinha. É com a de fumaça. Vem, fila, assim. vem. Oh, Você tem que pegar o delegado. Tem que pegar o delegado. O oh, meu voa dentro desse, dessa bênção, rapaziada. A tarefa agora é. Altamente profissional e difícil, hein? Estamos é dentro da bênção. Por Rapaz, se a gente não pegar ele agora já era, tio. Vem! Sai da boleta, velho. Rapaz, ele está aumentando a fumaça, a tela está começando a tremer, é o cabineiro não está agora. aguentando. Você precisa salvar ele. Vem, delegado, para que você. Oh, meu Deus do céu! Para que você <risos> dando de torta, dá um nocaute. É o é, é um Rocombores, será? Rapaz, levar o um Rocombores no cara? Peraí, como é. Cortou! E Tá indo bem. Ué, vale isso? Pois é, resgatamos o cara, hein, tio. Ó. Ó. Meu, vale o bicudo sim? O cara tá forte aí, vai escapar? Isso. Quietinho. Abaixo da casa, eu, eu, eu consigo. Eu consigo. Tudo bem, por favor. Tudo bem. Eu não, não, não, eu, não, eu tô confuso. Tudo bem. Fique longe de mim. tudo bem. Vem um pouco Rapaziada. Desgraçada. A caverna ainda tá bem chapada, hein? Não, Vamos não. se ligar. Tracy. Tracy é caralho. Como é que é o negócio? cabeça <risos> Não confie Eu, eu vou falar com. Rapaziada, o Tio Jones ali vai trocar ideia. Que cara é profissional e psicólogo hein? Ele tá ligado no que ele eu fala. Sei, batir, foi aqui perto. Rapaziada, <risos> tamo direto aí na estreita. O que que acontece? Já chama um negócio no chão aqui? Ó, trinta e escorregou e caiu dentro do bolso do Caverninha. Ah! Vamos, vamos trocar ideia com o Marshall aqui, ver se ele tá de boa. Sério, ele tá meio tá, tá, tá, tá, voando na cama, vale isso? Como é? O cara tá voando na cama, que... hein? Ó, um oh. ah, tá oh. não tá curtindo não, hein? Ó! De que desbloque? Acorda aí, tio. Rapaziada, ó, levitação, hein? Não Só aqui eu... no canal do Caverninha você vê essas mágicas, hein? Vamos se ligar